Oi, aqui é o Daniel e hoje eu quero falar sobre futebol. Ontem foi o jogo do Flamengo e do Palmeiras, um dos jogos mais importantes do ano no Campeonato Brasileiro. E o mais engraçado é que vários amigos que nunca assistiram, que na verdade nunca assistiram, que não assistem um jogo de futebol há muito tempo, estavam vendo esse jogo junto comigo. E o que eu achei mais legal é que de fato a gente estava torcendo muito, a gente estava vibrando muito. Eu estava torcendo para o Flamengo, a maior parte das pessoas também, alguns torcendo contra. E foi engraçado ver como aquele jogo conectou todos nós. Né? Todo, todos nós ficamos num em estado emocional de alegria, de vibração, né? nós torcemos bastante. E ainda mais porque o Flamengo teve um jogador expulso, fez um gol com um jogador a menos e quase no finalzinho do jogo, quando estava quase ganhando, é, sofreu um gol do Palmeiras e o jogo terminou empatado. Enfim, um jogo emocionante, todos nós que assistimos gostamos bastante. Mas o mais, mais bacana, o mais importante é, de, desse jogo foi a nossa conexão, a forma como nós... É, eu estou aqui em Brasília né, com o Dan, com o Jonathan, com o Rafael, com o Bebeto e... O mais importante foi a forma como nós nos conectamos através daquela partida, como nós torcemos juntos. Nós já trabalhamos juntos aqui em projetos da empresa, só que muitas das vezes a gente é, é, se dedica muito para o trabalho e mesmo sabendo que todos nós temos esse gosto em comum, né, que é o fato de torcer é, para o Flamengo, a gente não acaba fazendo isso no nosso dia a dia, porque a gente tem muitas outras coisas, muitos muitos outros projetos e, e a grande verdade é que quase nenhum de nós fica focado em acompanhar o, o Campeonato Brasileiro, mas é, o fato do jogo de ontem ter sido um jogo decisivo para a liderança do Campeonato Brasileiro e todos nós estarmos juntos fez com que aquele momento fosse especial para nós, fortaleceu a nossa amizade, a nossa sinergia, a nossa sintonia, nós hoje estamos é, trabalhando muito melhor, a gente se divertiu, a gente riu bastante ontem e... E, na verdade, isso gera algo algo comum a todos nós, só que a gente não tinha vivido esse momento juntos ainda. Então, a dica que eu quero passar no vídeo de hoje é que talvez você e seus amigos tenham muitas coisas ainda em comum que vocês não vivenciaram juntos, que vocês ainda não fizeram juntos. Talvez ir à praia, talvez fazer uma trilha, até mesmo programas banais, como ir ao cinema. então Existem vários grupos de amigos que não se encontram. Às vezes, uma pessoa vai ao cinema somente com, a, com o namorado, com a namorada, enfim. Então, a dica que eu posso dar aqui pra você é, Para que você melhore suas relações no seu trabalho, é que você se conecte. Ainda mais com as pessoas ao seu redor é, Às vezes quando a gente não conhece muito bem as pessoas Quando a gente não tem esses momentos de alegria com essas pessoas É muito comum que a gente é, Comece a julgar os outros Ou pensar mal das outras pessoas Ou até não ficar tão sintonizado Com essas pessoas Mas se você vivenciar um momento de lazer Um momento realmente agradável Que você possa rir bastante, que você possa se emocionar bastante Eu tenho certeza que vai ser um momento Que vai ficar marcado por toda a sua vida Então invista em momentos assim, momentos assim com seus amigos Seja é, pessoais ou de trabalho nos quais vocês possam rir, se emocionar E vibrar juntos Que eu tenho certeza que a amizade de vocês vai melhorar ainda mais E se você gostou Da dica do vídeo de hoje, clica aqui em curtir Comente, compartilhe também O seu comentário é muito importante Se você for flamenguista, clica em curtir também Comente, se você também não for Clica aqui, eu odeio o Flamengo, eu sou anti-Flamengo E eu gosto do Flamengo, enfim Mas você pode colocar aqui, é, dar o seu dislike também Se você não gosta do Flamengo E é isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau